Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Canho Nobre Meus amigos, hoje estamos aqui para poder conferir juntos o início de gameplay de Ruined King Uma História de League of Legends Sim, esse jogo delicioso que foi lançado recentemente, mais precisamente ontem né? Data de gravação desse vídeo, no caso, hoje Que nós recebemos aí da galera da Riot A qual eu agradeço demais pela confiança no nosso trabalho eu Estou jogando aqui a versão do Playstation 5 que eles mandaram pra gente e vamos lá conferir qual é galera, esse jogo aqui ele é baseado, né? ele é no universo na verdade de League of Legends Mas ele é um RPG por turnos com uma história que a gente vai poder acompanhar também E o jogo também é solo, ou seja, ele é totalmente single player, beleza? Então vamos lá, eu já deixei as coisas devidamente configuradas aqui em termos de legendas, idioma do jogo e tal Que tá totalmente em português do Brasil também, localizado aí, tá muito da hora então simbora, galera, sem mais delongas aqui, ó eu Tô até vendo a posição da minha câmera, eu acho que tá bom aqui desse lado de cá uh, Eu vou começar no normal mesmo, porque esse tipo de jogo aqui não é muito minha praia, sabe? Eu sou meio, meio zoadinho nesse tipo de jogo, assim, de RPG por turno Então vamos lá conferir, galera, esse início daqui Opa! monstros são reais Quando eu era menina... Minha mãe foi assassinada por um miserável chamado Gangplank. Ele achou que tinha me matado também. Não Nossa. teve julgamento. Na cidade, ele era a lei. Eu busquei vingança, matei os homens dele. Depois, eu vi Gangplank morrer, levado pelas marés ardentes. Braba. Mas tem monstros a sombra. Ao longo dos séculos, o povo puro tem protegido essas ilhas das piores ameaças. Mas até eles temem os tormentos. Ataques letais causados pela névoa negra, cortesia dos nossos vizinhos mortos-vivos nas ilhas das sombras. Os tormentos voltam cada vez piores e os muros se tornam mais distantes. Até! Que Para mim, monstros são de carne e osso. Eles não me assustam. Eu só temo uma coisa: me tornar um deles. E da hora, mano, esse início? Pô, gostei, hein? Alguns campeões são capazes de reposicionar inimigos com seus ataques. Com essa técnica, você pode deslocá-los para dentro ou fora das regiões na barra de iniciativa. Temos mais dicas aqui também do gameplay, habilidades instantâneas, habilidades de rota. A gente deve vendo um pouco mais sobre isso daqui quando o jogo começar definitivamente. Aí, ó, começou. Agora é gameplay mesmo, né? Bonita, hein, mano? Parece quase tudo tranquilo daqui. Quem dera fosse assim. Essa voz, mano, é da Abby do The Last of Us? Bom dia, capitã. Seu convidado já chegou. Raphon, lembra quando a gente podia pilhar tudo o que quisesse? Ir aonde desse na telha? Sem uma preocupação sequer? É a Abby. Agora olha pra nós. Cheios de compromisso, bancando os diplomatas... Bom, pelo menos nosso ramo diplomático envolve armas. É. Talvez até seja verdade, mas quando o Gangplank era o rei, ele só usava armas. Se eu unir as gangues usando violência, a cidade ainda vai me chamar de salvadora? Uh, Gangplank era um tirano, Sarah. Você é durona, mas não é cruel. Tenho orgulho de ser seu imediato, e a tripulação tem orgulho de tê-la como capitã. As gangues vão te apoiar. É só questão de tempo. Não vão poder me apoiar se estiverem mortos. Com sorte, vou mudar a opinião deles antes de irem pro saco. Alguns cães só obedecem quando acham que vão levar palmada. Pois bem. Já fizemos o Capitão Thorne esperar demais. da hora, mano. Gostei da personagem, viu, velho? Primeiro porque ela tem a voz da Abby do The Last of Us E por... em segundo lugar é que ela parece uma personagem muito da hora um Personagem forte, manja Ó que da hora, começou o gameplay Deixa eu só ver aqui, tá tudo certinho aqui com a minha câmera Aqui a gente aperta pra correr, ó R3 Que da hora, ó Investigar ambiente com r Ah, olha aí, ó Aqui a gente pode pegar, ó, poção de vida mediana Cara, que da hora, irmão Na moral, velho Eu nem sabia desse jogo, de verdade, assim Eu acabo que não acompanho tanto, assim, o universo de League of Legends Mas é claro que eu sou um entusiasta, vamos dizer assim, saca? Já assisti a alguns campeonatos e tudo mais, assim, do... Jogo principal, vamos dizer, né? Eu acho muito da hora, mas eles terem criado... Um jogo nessa pegada aqui, focando em história, assim Poxa, que, que louco, cara Vamos andar aqui. Nada a relatar, Capitã. Opa. Essa foto tem ali, essa arte, né? Opa, olha. Eita, mano. Gangplank! Pensei que meu ódio fosse morrer com você. Mas me enganei. Que a legenda tá meio grande, né, galera? Vou, vou abaixar ela um pouquinho. Vou diminuir, né? Ela um pouco. Ainda tô com as balas fincadas no meu peito. Matar Gangplank não foi suficiente, Rafa. Mas derrotou ele. Ainda tá viva. E ele tá em pedaços em tudo quanto é canto do mar. Essas balas são só uma lembrancinha. As malditas, bem que podiam não me fazer lembrar tanto. Hum. Só falta esse cara voltar de alguma forma como espírito, alguma coisa assim, das sombras, igual ela tava comentando no início, né, velho? Deixa eu só mexer aqui rapidinho, galera, deixa eu ver se tem como. Aqui, ó, legendas grandes, tá vendo? Deixa eu tirar essas legendas grandes aqui, porque realmente tá muito grande. Vamos lá. Ah, opa, vamos vamos vasculhar o cenário. Olha aqui que legal, ó, tem como a gente fazer uma mirinha aqui. Tem como a gente entrar aqui agora? Bom, eu acho que não é exatamente aqui agora, mas é bom que a gente dá uma vasculhada no local, o que esse cara falou aqui? Opa, poção. Governava a cidade como... Hã? Gangplank governava a cidade como um navio. Ou você dava seu suor ou o seu sangue. Aí, rapaz. Esses caras aqui parece que são... Da ganguezinha do Gangplank. Vamos prosseguir aqui. Uma historinha. Ó, tem mais ali pra gente poder descer. Ó. Mas vamos direto aqui que é o próximo caminho. Que é a história, né? A gente deve descer lá depois. Bom, acho que aqui não tem nada pra gente poder saquear no momento. Vejo que você andou fazendo reformas. O que posso dizer? Esse lugar precisava de um toque feminino. Duvido que o antigo dono se importaria. Acho que não. Já que trucidou ele e despachou junto com o resto do conclave. Está aqui para negociar, Capitão Thorne, ou para criticar minha decoração? Imagino que já tenha pensado na minha oferta. Oferta? <risos> Ceder minhas operações para você, minha frota, todos os meus homens? Se não, <risos> Miss Forte, você pode ter matado Genplank, roubado a mansão dele. Mas não é minha rainha. Hum. Vai dar ruim, hein? Eita, olha essa galera chegando, irmão. Putz. Ao meu ver, as águas de Sentina ainda não são de ninguém. Desiste logo, garota. Eu odiaria arruinar esse seu rostinho lindo. Que pilantra, Faz mano. Uma diplomacia. Sabe, Rafa, acho que tô começando a gostar disso. Vou dar uns tiros na cara desse infeliz, vamos ver. Quem vai arrasar o rostinho de quem? Ó, oh, beleza. Agora começou as batalhas em si mesmo aqui, ó. Ó, oh, instruções. Você iniciará um combate quando travar contato com inimigos no ambiente ou em pontos importantes da história. Vamos lá. Fichas de combate mostram atributos básicos como o nível, a vida e humana. Tá ali embaixo, ali também, beleza. Ó, a barra de iniciativa mostra a ordem na qual os combatentes realizarão ações Quando o retrato de um combatente chega à dianteira da barra de iniciativa, é o turno dele Ou seja, quando ele chega ali no finalzinho, né, do parte esquerda, onde é que tá a minha carinha Quando chega o turno do seu combatente, você pode utilizar uma das habilidades de combate Habilidades instantâneas não consomem mana e são realizadas imediatamente após a confirmação do alvo Habilidades de rota consomem mana e demandam um tempo para serem conjuradas. Ao serem habilidadas. Ah? Ao selecionar habilidades, na verdade, considere a ordem dos turnos dos combatentes. Tá. Ah, derrote todos os inimigos da horda para concluir este combate. Nice aí, ó. Habilidades instantâneas, habilidades de rota. Aqui a gente tem ó, as habilidades. Como é que elas. O esquema delas aqui, como é que elas estão? Pá. Aqui a gente não tá vendo nada dos inimigos ainda ali na barrinha de baixo, né? Ó, então a gente consegue utilizar A gente vê aqui, ó O tempo que elas levam pra ser conjuradas Já vamos utilizar uma dessa aqui Que causa 150 de dano, mano Na cara Vamos ver aqui de baixo aqui, ó Ó, aonde é que eles estão lá embaixo, ó hein? que da hora, mano Ó, os dois vão atacar Ó, não atacou não Que delícia Então eu vou primeiro Agora nós vamos fazer um ataque aqui, ó Reduz todo o dano sofrido em 40%, aumenta a evasão em 10% Enquanto Pés Ligeiros estiver em vigor, o efeito de desfilando não terminará se Miss Fortune sofrer dano Olha, que da hora, mano Vamos, vamos, dar, uma, vamos dar um padinho aqui de buenas Aí, ó, aumento da evasão Aí, ó, eles vão atacar os dois, ó Falha, ó, eles erraram, o cara errou ali, ó Uh, esse doeu, hein Beleza, minha vez Ó, esse aqui causa 50 de dano 55, na verdade O cara ele tá quase morrendo, mano Deixa eu dar uma... Ó, esse aqui é 69 de dano ao alvo Ao alvo próximo, beleza Vamos dar um sossego-leão nele logo aqui Beleza, aí ó Já demo um ricocheteio aí já no outro Agora você vai tomar um supapo aqui, ó Pera aí habilidade de rota. Vou gastar mais um pouquinho de mana. Ui, doeu. Toma, garoto. Da hora, hein, mano. Opa, agora é o safado lá, ó, pilantra. Ó, use determinadas habilidades instantâneas para gerar sobrecarga, tá? A sobrecarga dura uma única li Hã? Dura uma única batalha e funciona como mana adicional para conjurar habilidades de rota Caso fique sem mana, você pode gerar sobrecarga para compensar Beleza Simbora, deixa eu ver aqui como é que vai ser uh, Aqui ó, eu acho que se eu, se eu usar essa habilidade primeiro Aqui ó, ele ataca primeiro Tá vendo aqui que a carinha da minha boneca ficou depois da dele ó então eu acho que se eu colocar aqui Pelo tempo que ela demora pra poder conjurar essa magia Ele vai me atacar primeiro Então vamos fazer esse aqui que é 124 de dano Que eu ataque primeiro e ele vem depois, ó, vamos lá Boa Agora ele me ataca Ui Carregador vazio Instantâneas, tá Ó, ele tá com 170 de vida ainda Eu vou precisar Ó, 150 de dano, causa 242 e consome ó, Se o alvo estiver Sobre o efeito de batida Batida hum, tá Vamos fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu só dar uma Pés ligeiros aqui poder aumentar a evasão e tudo mais Vamos ver Ah, ele carregou a habilidade primeiro ó. Ele tá carregando a habilidade, vamos lá Agora é a hora, mano Nossa, eu acho que vai ficar na tampa da beirada, não vai? Nossa, na tampa da beirada, mano Será que ele ataca primeiro ainda? Vamos lá, vamos lá, vamos tentar Ó, você pode selecionar a poção de cura A partir da bolsa de poções ali Pra recuperar a vida, ó o Combate terminará em derrota Se a vida de todos os membros do grupo chegar a zero Fique de olho na vida deles para mantê-los em combate Vamos lá Toma, seu infeliz Ó, ele vai carregar a habilidade de novo Agora é minha vez Ó, se eu aperto pra cima aqui, ó Eu posso usar ó, as poções, ó Poção de vida mediana, pá, 139 de vida Vamos dar uma recuperada Será que eu perco meu turno quando eu uso? Deixa eu ver É, eu perco meu turno Ah, não, perdi não não Ou ele tá carregando a habilidade ainda, ó Aqui agora a gente não precisa de gastar mana Aqui, ó, 55 dano aqui, ó, e gera death sobrecarga E aplica o efeito de batida Ah, eu da hora, vamos lá, vamos lá Tchau, amigo Hum, delícia Cara, curti, hein Da hora esse tipo de jogo assim, mano Na moral e o universo de League of Legends, né, galera? O universo ele já é muito fantástico, assim, sabe? Eu vejo a galera falando super bem. acompanho um pouco em termos de história, vamos dizer assim. E eu sei o quanto é da hora, o quanto é foda. Vamos lá, a gente ganhou um XP. Simbora ver como é que vai continuar aqui a história. Vou considerar essa sua rendição formal. O sindicato nunca vai te apoiar. Tá ouvindo? Prefiro morrer. Sei. E quanto a vocês, rapazes, o capitão aqui fala por todo mundo? Todo mundo ficou em silêncio. Bom, capitão Thorn, eu diria que esta reunião está suspensa. Ah! Quanto a vocês, bem-vindos à minha tripulação. Provem sua lealdade e serão recompensados. Se me traírem, ou mesmo sussurrarem o nome Gangplank, acabarão num caixote que nem seu antigo capitão. Entendido? Sim, capitão. Mano, a mulher é braba. Gostei, hein? Mais um recrutamento de sucesso. Tirando uns opositores teimosos, o sindicato tá com a gente agora. Isso inclui os navios, as armas, mas nenhum dos líderes. Ainda não. Nem que eu precise meter bala em todos os capitães dos estaleiros até as docas da matança. Vou mostrar pra eles que águas de sentina pertencem a Sarah Fortune. Cara, que da hora, mano. Muito louco. Quando você interage com o santuário, seu grupo ganha... Ei, não deu pra ler. Mais tarde naquela noite. As hum. vezes no silêncio da noite Eita Eita, caralho Entrou uma névoa preta ali, velho Com esse bicho esquisito aí também Ó, Troca de rota Cuidado, o inimigo tem um efeito chamado Bomba nebulosa armada Que causará dano ao seu grupo após ele morrer A menos que o efeito seja anulado Com uma habilidade na rota de velocidade Ahn ao selecionar habilidades de rota, você pode mudar de padrão de rota de equilíbrio para a rota de velocidade ou a rota de poder usando os botões rota superior e rota inferior tá? O uso de uma habilidade na rota de velocidade reduz O uso de uma habilidade, né? Eu falei certo, tá bom Reduz o seu tempo de conjuração para que ela possa ser conjurada mais rapidamente mas com menos poder O uso de uma habilidade de rota de poder prolonga seu tempo de conjuração mas garante mais poder ah. Preste atenção às mecânicas de cada oponente e use as trocas de rota para obter vantagens em combate Ok Aqui, ó, quando a gente vem nas habilidades de rota ali, ó Troca de rota de equilíbrio, ó lá Rota de velocidade, aqui, ó E a rota de poder, ó, no caso Hum, da hora Ó, se eu usar essa daqui, ó Eu ainda... Pa parece que eu ainda ataco primeiro, mano, ó Vamos lá, deixa eu tentar Não, não, não deu não Ai Não, de buenas De buenas, de buenas, vamos lá Ah, essa aqui é a velocidade do combate Tem como eu mexer ali, ó, fugir Golpe rápido Que é só segurar Aqui são as poções É isso que eu fiz Ah, modo análise, tá Ah, aí, ó Entrei no modo análise ali apertando triângulo Aí eu vou lá na bicha, na menina lá, ó Habilidade de combate, ó Golbe zombeteiro Golbe Golpe zombeteiro Causa dano leve ao longo de dois acertos Talho enferrujado Causa dano leve e aplica veneno Infligindo dano verdadeiro ao longo de três turnos Nice, mano Interessante isso aqui, hein Mas beleza, vamos lá Vamos pro de velocidade novamente, porque ela já tá quase morrendo mesmo. É bom que a gente escapa da parada lá que tava falando. Ah, arrasa corações. A causa de dano se o estiver sobre efeito de batida. Causa de 199 de dano e consome o efeito de batida. Caraca! Esse aqui é 20 de mana, 57 e gasta menos. O bichinho já tá quase morrendo mesmo. Vamos usar esse daqui mesmo, só para garantir. Show de buella, Show de buella. Ganhamos ouro, ganhamos cristal de mana condensado, emite um brilho fraco de energia é usado em encantamentos. Pó obtido de peixes jaula é usado em encantamentos. Caramba, mano, tem até os encantamentos pra gente ob poder obter aqui. Mas pra frente a gente deve conseguir mais. Beleza. É a névoa negra? Como isso é possível? Boa pergunta, moça. Lute contra a névoa e encontra sobreviventes. Beleza, vamos lá. Aumentar a taxa de evasão, considerar o campeão uma chance maior de se esquivar de um ataque. Ah, é aquela habilidade de evasão que eu tenho. Ah, eita, eita, eita, eita. Opa, veio dois agora, hein? Névoa venenosa. Você entrou em combate sob o efeito de uma ameaça chamada Névoa Venenosa. Isso gerou uma região de ameaça na barra de iniciativa, que se desloca junto com os retratos dos combatentes. Ah. Os combatentes do seu grupo que estiverem dentro da região ficarão marcados. Quando a região chegar à dianteira da barra, ela aplicará determinados efeitos de todos os seus combatentes marcados. Caramba, mano! Felizmente, você pode usar habilidades de rota para trocar de rota e evitar a regi as regiões na barra de iniciativa. Ah Alterar a posição dos seus combatentes na barra de iniciativa Para ganhar vantagem em batalha Ok, pera aí Alterar a posição dos combatentes na barra de iniciativa, né? Pera Vamos ver aqui, ó Deixa eu, deixa eu mexer com a rota Aqui, ó se eu usar essa habilidade aqui Eu não entro dentro desse negócio ali, ó Vamos lá, vamos tentar Vou tirar nesse bicho aqui que ele é mais fraco É bem possível que ele morra de uma vez, será? Nossa, o safado ataca primeiro, mano Beleza, aí, ó Hum, tomei Eita, carai! Peraí. aí. Onde é que isso aqui me deixa? Eu ainda tô ali, ó. Eu ainda não vou ficar dentro daquela barra de veneno, não, ó. Caraca. Mas eu ainda tô com os efeitos de veneno aqui, mano. Ó, se eu usar essa daqui... Essa daqui eu não vou estar tá dentro, não, ó. Vamos lá. Vamos dar um pouco mais de mana. Boa Agora ela vai atacar Sem alvos, beleza uhum. Au Nossa, eu tô, eu tô envenenado mano. Ó, vamos usar aqui agora Essa habilidade aqui mesmo Nice Beleza, ouro e mais cristal ali Mais um XPzinho pra nós Já morreu, que droga Eita Tá todo mundo morrendo esse breguete aqui Ai, não, não, sai de mim, mano Ah, o bicho querendo eu Tu vais morrer direto, mano Você só tem 120? Então tá, você vai morrer direto Me Eu esqueci que ele atacava primeiro <risos> Tem que ficar de olho na minha mana, mano Tá acabando ali, ó Tem que começar a utilizar as habilidades instantâneas pra poder gerar aquela barra lá pra poder poder substituir a mana Né, venenosa, por favor, alguém me ajude Tá falando aqui Vamos entrar aqui pra gente poder ver o que tá acontecendo Eita, Lelei! Enfrentar esse cachorrão ali, mano Ó, névoa venenosa Eita, tem névoa Ó, você entrou em combate com um rato, de... rato do cais espectral Esses inimigos contam com o um efeito forma mutável Que aumenta a evasão deles Mas pode ser anulado se você atacá-los com uma habilidade de rota de velocidade Tá? A interface de combate mostra a descrição de efeitos importantes Que exigem estratégias mais aprimoradas Ó, modo de análise, você pode navegar pela barra de iniciativa e pelas fichas de combatentes Para ver detalhes sobre habilidades, efeitos positivos e efeitos negativos Ok. Lembre-se de analisar inimigos durante o combate para saber mais sobre as vantagens e fraquezas de cada um Ok, beleza Então já vamos entrar aqui no modo análise Ó, o bicho aqui, esse rato doidão a mordida espectral causa dano leve e o Wave Espectral aumenta o poder de ataque e aceleração de todos os aliados dele durante do, duas, duas ações, no caso, né? Tem um longo, te, um longo tempo de recarga. Forma mutável: todos os ataques que não são da rota de velocidade têm 15% de chance de errar. Sofrer dano de um ataque de rota de velocidade anula esse efeito. Ah, nice! É o que falou no início, né? Esse cara eu tenho que usar ataques de rota de velocidade para poder conseguir atingi-lo foda que eu tô quase sem mana, mano. Eu vou ter que dar uma... Aqui, ó. Tô na rota de velocidade. Tô com 22 de mana. Depois de usar esse ataque aqui, eu vou ter que dar uma restabelecida. Já vamos pegar esse cara aqui. Eu já podia matar esse aqui direto, né, mano? Pra ele não ficar me incomodando. Se bem que esse aqui também, né, velho? Vamos lá foda que eu, eu acho que eles... Eles vão me atacar primeiro? Deixa eu ver. Ah, eles vão me atacar primeiro. Droga. Olha lá. Do tempo de recarga da habilidade. Transferência de essência. Olha. Ó, passei da névoa ali, sem alvos. Beleza. Deixa eu ver o um negócio aqui. Deixa eu encher minha mana que eu vou precisar... Agora é o turno dele O Espectral aumentou o poder de ataque dele Beleza Ó, se eu usar qualquer uma dessas habilidades Eu vou estar tá dentro ali da negócio que eu não posso Hum... Droga Ó, aqui eu vou estar tá na tampa da beirada Mano, será que eu, vou, eu ainda entro ali só, só estando na beiradinha? Vamos testar Sem alvos, beleza. Au! Ó, eu posso usar aqui os pés ligeiros. Vamos lá, vamos usar. Eu vou, ainda não vou cair na, dentro da área da névoa. É, beleza. Causou menos dano, né? Acho que o outro foi 20 que tinha causado, não foi? Agora eu vou precisar. Peraí. Se eu usar qualquer poção de mana aqui, agora eu vou cair dentro da neva mano. Não pode. putz cara. Fudeu. Se eu passar o turno... Não tem como passar o turno, não, né? putz mano. Eu vou entrar na névoa muito louca lá, ó. Olha lá, ó. Interessante, viu, velho Interessante esse negócio Você tem que analisar bem aqui as lutas e tal Não deixar a mana aí toda embora, assim, igual eu fiz Que agora eu vou me ferrar Vamos ver o que, é que acontece, Achou? Restabelecer minha mana Eu vou cair na névoa Ah, beleza Eu, nunca... eu caí, mas ela... Ai, chegou Puts Hum, 48, velho Beleza, agora a gente encerra essa batalha aqui contra esse bicho. Vamos lá. De velocidade pra ele não esquivar. Uh... Qualquer uma dessas aqui, né, mano? As duas causam, As duas tiram o mesmo tanto de mana, no meu caso, aqui. Vamos lá. Hum, cretino. Uh -huh. Tome! Da hora, velho. Da hora. É uma baita de uma estratégia que a gente tem que fazer aqui, realmente, viu? Toda minha gratidão, capitã. Pá. Cadê o Raffin? Ele estava aqui agorinha, não deve ter ido longe. Ixi, Maria. O que aconteceu com esse Raffin, será, hein? Mano, tem como eu, eu restabelecer aqui a, a minha personagem? Deixa eu ver. Ah, aqui é um inventário. Vamos encher minha vida. Não, cara. Beleza. Depois eu tenho que ver uh, como é que a gente faz. Olha, cara, tem como atirar de longe assim? Será que isso eu impeço o bicho de fazer alguma coisa comigo? O que aconteceu? Uh, uh, uh, fuja, me deixe. Eita. Eita, lá, vem aqui cachorrão de novo. Eita. Nossa, são dois ainda, mano. Ferrão! Ó, neva venenosa de novo. Porra, já começou assim, mano. Sacanagem. Hein? Nossa, se eu usar essa bosta aqui, eu vou cair já dentro do negócio. Bom, aqui eu não vou cair não Boa, eu vou acertar os dois Ah, eu usei sem querer o do equilíbrio Era pra usar de velocidade Droga Caraca, mano Pera aí Aplicar o efeito de batida Deixa eu fazer isso aqui Aumentou o ataque deles ali. Bora pra rota. Vamos lá. Depois eu vou ter que restabelecer a mana. Anulação. Nossa. Putz. Deixa eu ver aqui Putz, eu tô sem poção de mana Caraca É, eu vou ter que me arriscar Eu vou ter que me arriscar aqui atir atirando nesses bichos Beleza Consegui aumentar um pouquinho lá daquela barra lá, ó Quando eu atiro normal, ó Tá com 10 nela, tá vendo? poder compensar a mana que eu não tenho Bom, se eu usar isso daqui eu não vou cair ainda nessa névoa Tá de buenas mas vamos lá. Já vamos usar uma habilidade de rota aqui. Na verdade, quer ver? A habilidade de rota ela demora mais para conjurar. Como eu não vou cair dentro da névoa, eu vou usar mais uma vez essa daqui para ele ficar sobre efeito de batida. Ai, errei. Maldito. Mas beleza. Pelo menos ainda carregou o negócio ali embaixo que eu precisava. Vamos lá. De velocidade. Eu não vou cair na névoa. De buenas. Hum, tome. Ó, gastou aquela barra vermelha ali, ó. Tá vendo que eu enchi ó, com a habilidade normal que eu utilizei? Vamos lá. Ó, de novo. Vou usar ela de novo. Vamos lá, vamos lá. Boa! Pegou, mano. Show. É 15% que ele tem de esquiva, né, mano? De evasão. Então, deu certo. Ou ganhamos aqui mais um XPzinho de Buenas? Sora, Eles vieram do nada! Eu não consegui! Não fala! Guarda suas forças! Achei que a gente já tinha derrotado essas coisas no Porto Cinzento. Será outro tormento? Não sei. Mas se for, vamos precisar de ajuda. Vamos precisar da Ilau. Nice. Mano, que gostosinho esse jogo, na moral, velho. São muitas estratégias aqui pra gente poder pensar, sendo na RPG por turno assim, sabe? O cenário parece ser da hora, a história parece ser muito legal também. Gostei demais da personagem principal. Muito, muito da hora. Irmãos e irmãs, surgiu um novo inimigo nas águas de Sentina. A deusa Nagakaburus o revelou para mim. Portadora da Verdade. Conte-nos ganhar. É. Esse estripador das águas sangrentas chacina as pessoas nos lares e nas ruas. Posso sentir o medo e o torpor que ele traz consigo. Honraremos a Mãe Serpente ao expulsá-lo e ao restaurar o movimento. Louvada seja a deusa. Estou pronto. Vou lutar por você, Portadora da Verdade. É mesmo? Se lutar com toda a sua força, Talvez a Mãe Serpente o julgue digno. Se não, ela tomará a sua vida. Aceitarei a vontade dela. Brabo. Oxi. Indigno. Ele é forte, sacerdotisa. Talvez sobreviva. Talvez, se a Deus assim desejar. Venham! Nosso inimigo aguarda! Da hora, mano. Da hora. As ruas estão movimentadas. <risos> Nagakaburus, sorri pra nós. Ah, eu vou jogar Nenhum com outra personagem. Homenagem. Vos Pelang não respeito pela deusa, nem pela tradição pura. Eles trilham o próprio caminho, lutam para sobreviver. Conviva com eles, aprenda com eles. Quem sabe você até se divirta. Eles têm muitos desejos interessantes. <risos> Irmã, já vi você se esbaldar nas tavernas deles. Não tenha vergonha. Eu vou junto na próxima. Vamos seguir os ritmos da rua Chegamos Os homens aqui dentro já falaram Do assassino que procuramos Vamos esperar aqui fora Ninguém merece ver dor de Hum. Mas pra mim, então Que da hora, mano, ó Ilaoi se juntou ao grupo, função cura, dano e defesa. A força física de Ilaoi só perde para sua fé inabalável. A sacerdotisa do grande Kraken usa um gigantesco ídolo dourado para extrair poder dos espíritos dos inimigos, além de curar e proteger os aliados. Todos que a desafiam, então todos que desafiam a portadora da verdade de Nagakabrus. Logo descobrem que Ilaoi nunca foi à luta sozinha Pois o deus das ilhas das serpentes luta ao seu lado Eu não sei se eu tô pronunciando o nome dela certo, mas tudo bem ah, Habilidades de masmorra Graças a sua herança cultural, ela consegue compreender glifos, de... glifos buro Isso foi mencionado no início Sua habilidade de masmorra, golpe de tentáculo, causa dano a inimigos e permite que Ilaoi Ilaoi? Inicia a batalha com um tentáculo ativo Nossa, que da hora! Mecânica de combate Por ser uma sacerdotisa de Nagakaburus, Eloy é capaz de aniquilar os inimigos e curar os aliados Sua fé na deusa é inabalável Durante o combate, ela invoca tentáculos que atacam os oponentes e fortalecem suas próprias habilidades Ao usar provocação, Eloy pode forçar os inimigos a direcionar ataques contra ela Poupando os aliados Ah, ela funciona como uma espécie de tanque, então encontra o capitão do navio Mano, antes de encerrar, deixa eu... Vamos ver se a gente encontra pelo menos uma batalha com essa menina Só pra gente poder testar Como é que são as habilidades dela Que aí a gente encerra o videozinho, vamos lá Boa pergunta, moço Menu de personagens Ah, aqui tem como a gente ver os equipamentos, ó Sobre o uso desse menu, agora não, deixa eu... Caramba, que da hora, mano. Ó. Como é que é esse tutorial? No menu inventário, você pode ver todos os itens, spoilers e recompensas coletor. Os itens são divididos em categorias que podem ser acessadas nas abas de categoria, Tá? O painel de comparação de atributos mostra o aumento ou a redução de atributos derivados dos equipamentos de cada campeão. Isso facilita a organização de equipamentos fora do menu de equipamentos. Alguns itens, como poções, são consumíveis e, de e desaparecem do inventário depois de usados. A categoria tesouros podem, pode conter caixas especiais. Quando consumidos, essas caixas é, revelam diversas recompensas e até itens especiais de missões. A categoria tesouros também contém artefatos especiais, elas podem... Ser oferecidos, né? Eles podem a os vendedores em troca de moedas negras Usadas para comprar itens incrivelmente raros e poderosos Ah, que da hora, mano Selecionar campeão Nossa, mano, é muita coisinha, velho Bestiário aqui, provavelmente poder ver os bichos, né? Outros bichos que a gente pode, sei lá, enfrentar, talvez Encontre um capitão de navio Ué, será que eu já fui no C? diga Onde encontro o estripador das águas sangrentas? Quem quer saber? Sou Ilaui, portadora da vida de Nagakabros, campeã do povo de boi. <risos> claro, moça. eu sou Tanquete, o rei do rio. Se manca. Tô tentando relaxar. Será que uma demonstração de força te fará mudar de ideia? Foi mal. Mas não costumo puxar briga com... Então. Você é indigno? Eita. Ou sou é ecovarde? Tá vendo essa espada? Tá. Já atravessou centenas de homens Muitos deles maiores do que você Então o que acha de ir pra casa? Hein? Hum, pensei que você seria mais forte A bicha é braba, meu irmão Encare a portadora da verdade. Ó, vamos ver, ó. Ah, os golpes de tentáculo aqui. Reduz todo o dano sofrido em 40% e em 5% adicional a cada tentáculo ativo até o turno seguinte. Ah, causa 18 de dano, gera 10 de sobrecarga. Tem 50% de chance de invocar um tentáculo a mais. Nice. Ah, as habilidades de rota dela, ó. Restaura 43 de vida do alvo Além de restaurar mais vida a cada tentáculo Olha Causa 38 de dano e faz com que todos os tentáculos Ataquem o um alvo causando dano em dobro Que da hora, mano Ó, de velocidade De poder Vamos testar as habilidades iniciais aqui primeiro Vamos lá Hein? Nossa, eles atacaram várias vezes antes de mim, mano. Vamos lá. Barreira de tentáculos. Vou atacar de Vou fazer um ataque de rota aqui. Acalmaria antes da tentação. Fugiu um tentáculo. Boa. Vamos usar essa habilidade de cura pra gente ver? Boa. Eita. O tentáculozinho atacou por mim. Nice. Agora vamos lá para as habilidades de rota. A Dá um sossega-leão nesse é cara. Hum, cretino, você vai ver. Pera aí. Hum! Ah, o tentáculo atacando ali para mim. Eita, eita! Hum. Beleza, você vai morrer agora nesse ataque aqui, mano. Vamos lá. Faleça! Hum! Basta desse todo da hora, mano. Da hora. E a gente deve juntar um squad de personagens para poder usar também, né? Deve ser muito foda, velho. Usar eles assim. Ó, subir de nível. Ó, mostra ali o tanto que ela subiu em termos de atributos. Nova habilidade, ó. Neva Curativa. Cura todos os aliados em 39 de vida. Que foda, velho. Que da hora esse joguinho, na moral. É só isso que sabe fazer? Mal deu chance para me divertir. O estripador das águas sangrentas. Diga logo. Não conheço ninguém que o tenha visto antes. Dizem que ele vaga pelos perros perto dos túneis. Dizem que ele não está vivo. Não de verdade. Não está vivo. A pele dele é igual a de um cadáver. Fria. E os olhos são vazios. Feitos de um corpo tirado do mar. Uma criatura no limiar da vida e da morte. Uma afronta deusa. Ele tem uma coisa com capitães. Nasce o um capitão e os tripadores será por perto, dizem por aí. Obrigado, homenzinho. Escuta, você não quer ficar mais um pouco? Eu nunca bebi com uma sacerdotisa antes. <risos> você cede fácil demais. Danado... Encontre um novo capitão... Um capitão de navio, na real... vasculhe os túneis... Galera, vou aproveitar para poder encerrar o videozinho aqui... Mano... Muito da hora, velho... Nossa, espero que vocês tenham curtido aí também, pessoal... Deixa aí embaixo agora nos comentários o que vocês acharam de... Runed King... A League of Legends Story, rapaz... Muito da hora mesmo em termos de história... O RPG por turnos aqui funciona muito bem. Gostei demais do estilo de gameplay. Agora eu quero saber demais a opinião de cada um de vocês aí. Se vocês já estavam ansiosos por esse jogo. Se vocês gostaram de ver ele aqui aparecendo no canal também. A gente fazendo uma demonstração do gameplay e tudo mais que tem a oferecer aí. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E novamente galera, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aí. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não notificação dos próximos vídeos pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais. é bons galera.